Se liga, olha só, nesse vídeo aqui, tô aqui tomando um cafezinho. Vou te mostrar aqui agora, olha, eu anotei, deixei tudo desenhadinho pra você. Vou te mostrar duas estratégias que meus afiliados, meus alunos, têm aplicado e que têm vendido todo santo dia através da internet. Então se você gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora, vamos vender mais, bora estourar tudo nessa parada, vamos embora. Black whip, black rims, yellow beach, red ball, pink aí hey, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Mano, eu tô tomando um cafezinho aqui, apesar que tá tarde pra caramba, já são 11 horas da manhã, tô tomando um café. Mas enfim, olha só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui duas estratégias que meus afiliados é, e que meus alunos, né, aprenderam a fazer através do meu método e que estão gerando vendas todo santo dia para essas pessoas, para os meus alunos. Né? Todos os dias lá no meu Instagram tem provas sociais e tudo mais. Bom, antes de te mostrar isso daqui, eu quero te pedir, uh, eu quero fazer um combinado com você aqui agora. Primeiramente, vamos lá, se esse vídeo não agregar valor para você, se você achar o conteúdo desse vídeo muito ruim, a ponto de não agregar nada para você, eu quero que você dê um dislike nesse vídeo, quero que você deixe um comentário aqui falando mal de mim, não tem problema nenhum. Mas em troca disso, em contrapartida disso, esse vídeo agregar 1% de valor para você, se esse vídeo te ajudar a clarear um pouco A sua mente, te dar algum insight, te dar Alguma ideia que pode fazer com que você Aumente as suas vendas, sabe? Se esse vídeo De certa forma, fazer com que você saia depois desse vídeo Pensando assim, porra, eu não sabia disso Boa sacada, pô, achei interessante o vídeo desse cara Eu quero que em troca disso você deixe O seu like e se inscreva aqui No canal, porque mano, esse conteúdo De verdade eu poderia cobrar por este material Na verdade são estratégias que tem dentro Do meu treinamento pago, mas eu vou Entregar para vocês aqui gratuitamente, então Eu acredito muito neste material, eu acredito muito nesse conteúdo, porque muitos alunos e muitos afiliados têm tido resultado com eles. Então, se você a, a, achar interessante esse conteúdo, eu já peço para que você já deixe o seu like aqui, porque, mano, dá trabalho gravar esse conteúdo para vocês, é um conteúdo de extremo valor. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações também, beleza? Bom, primeiramente, antes de mais nada, então vamos lá. duas estratégias que meus alunos, que meus afiliados tem aplicado que tem gerado muito resultado, inclusive para mim também, tá? Eu também aplico isso que eu vou mostrar para vocês. Tudo que eu ensino para os meus alunos, eu aplico, tá? Então é uma parada que funciona muito para mim. Mas por que, que eu gosto de falar que meus alunos, meus afiliados sentido resultado? Porque para mostrar que não é um negócio que funciona só para mim, mas que funciona para quem tem aplicado também, tá bom? Então, vamos lá. Primeira estratégia. Qual que eu, vou, qual, qual que eu falo primeiro aqui? Mano? Vamos falar primeiro sobre essa daqui, ó. A estratégia do mini curso gratuito. Eu desenhei aqui para você e vou explicando um pouquinho para vocês aqui, ok? O passo a passo. Primeiro passo de todos, olha, você tem que estar afiliado, para essa estratégia funcionar, você tem que estar afiliado a um curso, a um produto na Hotmart, a um produto na Eduz a um produto na Monetize, que tenha uma isca digital liberada pelo produtor, para você divulgar, ok? Senão não vai dar certo. Este, essa estratégia para funcionar precisa é, ter isso. E essa estratégia funciona muito, mas ela funciona absurdamente bem quando o produtor tem toda a sua estrutura muito bem montada, porque faz o afiliado vender basicamente no automático, tá? É, sem, sem ter muito esforço tecnicamente falando, vamos dizer assim vou dar um exemplo aqui agora, falando do meu treinamento, porque é o que os meus afiliados fazem, só que tem vários treinamentos na Hotmart na Edu, na Monetiz em outras plataformas que o produtor disponibiliza isso então você pode fazer baseado no produto que você é afiliado, tá bom? Bom, vamos lá, primeiramente, ó vou escrever aqui mini curso, tá? Só que pode ser um mini curso, pode ser um e-book disponibilizado pelo produtor, pode ser um uma aula gravada disponibilizada pelo produtor, o que importa é que este material é, o afiliado possa divulgar e que este material leve as pessoas para a lista de e-mails, né? leve para o funil do produtor, ok? Então vamos lá, eu vou, vou explicar mais ou menos como que meus alunos fazem, tá? como os meus afiliados fazem. Ó. Eu tenho um minicurso que é gratuito, ok? E quem é afiliado do meu treinamento pode divulgar este mini curso gratuito para suas audiências lá no Instagram, no YouTube, onde for. Eles vão divulgar o meu mini curso gratuito e aí a pessoa entra na página do meu mini curso gratuito e ela deixa o e-mail dela, Ok? Bom, a partir daí, por que, que eu digo que os afiliados começam a fazer vendas meio que no automático? A partir daí, o que acontece? Ó, o afiliado divulga a isca, a isca no caso é um mini curso gratuito, ok? Quando o, o, o lead coloca o e-mail dele na página para receber o meu mini curso gratuito, ele vai diretamente para a página de vendas do meu treinamento, ou seja, ele cadastrando no mini curso gratuito, ele vai receber o minicurso lá no e-mail dele e a partir daí ele vai para, ele é redirecionado para a página de vendas. O que, que pode acontecer? Ele pode ali comprar o meu produto naquele momento, porque ele vai para uma página de vendas onde eu ofereço uma oferta irresistível, um desconto do meu treinamento. Então, se ele comprar naquele momento aqui, o, o afiliado que divulgou meu mini curso gratuito ganha comissão. Ele já ganha comissão direta ali, tá? Comissão de 65%, ele ganha. Se ele não comprar o produto logo após que ele se cadastra no meu curso gratuito, não tem problema. O que, que acontece? Ele entra no meu funil de vendas. Então, a partir deste momento, ele começa aqui a receber o minicurso gratuito. Ele começa a receber as aulas do mini curso gratuito. E ele vai receber uma sequência de aulas. E essa sequência de aulas é totalmente preparada para levar o lead ali, para levar aquele aluno do mini curso gratuito por um caminho, onde vai preparando ele para comprar o produto. Porque no final do minicurso, eu faço uma oferta Irresistível do meu treinamento. E aí que vem a parte interessante da parada, o segredo do bolo. O segredo do bolo, não, mano. O segredo. A cereja do bolo. <risos> a cereja do bolo vem exatamente aqui, ó. Porque se você enviar 10 leads para o meu mini curso gratuito, 20 leads, 100 leads, não importa, tá? Se esse lead comprar o meu produto depois de um dia, depois de 3 dias, depois de 10 dias, depois de um mês, depois de 3 meses, o afiliado recebe a comissão. Você, por exemplo, que mandou os leads para minha base, você recebe a comissão independentemente do tempo que leve para ele comprar o produto. Ele vai estar no meu funil de vendas. Então acredite, uma hora ele vai vender. Por que, que é interessante isso? Por que, que muitos afiliados gostam de fazer isso, tá? Porque é o seguinte. Imagine que você divulgue somente o link de afiliado para páginas de vendas Imagine que você mande mil pessoas para páginas de vendas do produto E 50 comprem Nossa, o que já seria um resultado muito bom Mas o que, que acontece aí? Você perdeu 950 contatos Ok? Você perdeu, você não pegou o contato dessas pessoas Quando você manda primeiramente para a isca do produtor Do produto que você é afiliado Você capta o e-mail dessas pessoas E elas vão para página de vendas se elas não comprarem, não tem problema, porque você já captou o e-mail. O produtor vai estar fazendo um trabalho profissional para estar convertendo essas pessoas em vendas, sacou? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho todo um funil preparado. Ela vai começar a receber os funis de e-mails. Quem se cadastra na minha isca começa a receber anúncios no Instagram, anúncios pagos oferecendo o meu produto. Então essa pessoa começa a receber conteúdos meus de vários lugares diferentes. E na hora que ela comprar, você, que é afiliado, recebe a comissão. Então, aqui, okay, eu estou te dando um exemplo do meu treinamento, mas verifique-se o treinamento que você é afiliado, te oferece isso, ok? No mais, se você quiser saber, ah, Júnior, mas achei interessante essa ideia, eu quero saber como funciona a afiliação do seu produto. Tem como saber disso? Tem. Eu vou deixar um link aqui debaixo desse vídeo que tem o plano de carreira para quem quer se tornar um sócio, né, um, eu digo sócio, né? Para quem quer se tornar aí, fazer parte do nosso time de afiliados. Tem plano de carreira com afiliação, é, com, com premiação e tudo mais, e os afiliados ganham de forma recorrente. Toda venda que o afiliado meu faz hoje, a cada 12 meses ele recebe de novo. Então, ele vai construindo renda renda passiva, renda residual. É bem interessante. Mas, enfim, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre essa parte aí, tá? Não vou falar sobre isso aqui não. Enfim, a seg... essa foi a primeira estratégia. Então, primeiramente, antes de falar sobre a segunda, coloca aqui nos comentários para mim agora, aproveita esse momento agora, coloca nos comentários o que, que você achou dessa primeira estratégia. Você já tinha visto algo assim ou não? Você já trabalha dessa forma ou não? Me fala se você acha interessante ou não. Isso aqui é uma estratégia que muitos afiliados meus, muitos alunos meus estão fazendo muita grana, porque eles, o trabalho deles é divulgar o meu mini curso gratuito, trazer para minha base o restante do trabalho. Basicamente, eu faço o que é converter essa galera em vendas, tá? Agora vamos para a estratégia número 2, que é outra estratégia que tem feito muitos alunos e muitos afiliados venderem muito. É uma estratégia que eu costumo dizer que é uma estratégia de vendas rápidas, faz a galera vender muito rápido. Se você pegar um insight, que eu vou te passar aqui agora, vai funcionar muito bem para você também, independentemente do nicho que você trabalha. É, independentemente do nicho que você trabalha. Bom, tá gostando do vídeo, mano? Vou deixar o link do meu treinamento, também o Instagram na Pro, aqui na descrição do vídeo, tá? O link que eu vou deixar aqui nesse vídeo, somente nesse vídeo aqui, é o link com desconto. Tá? Uh, meu treinamento é R$347,00. Eu vou deixar um link aqui na descrição com desconto, beleza? Para quem quiser saber mais informações sobre o meu treinamento aí. Mas enfim, vamos lá. A segunda estratégia é através de lista de transmissão de WhatsApp. É para quem quer vender rápido no WhatsApp. É uma estratégia que funciona, mano. Mas que funciona por demais da conta. Uh, para você ter uma ideia, eu mandei ontem no grupo de afiliados um resultado é, meu que de uma mensagem que eu mandei na lista de transmissão, que eu, em uma das listas de transmissão que eu tenho no WhatsApp, e que essa mensagem gerou 14 vendas. Isso ontem à noite, tá? Somente uma uma sequência de mensagens, na verdade. Foram 3 a 4 mensagens seguindo essa estratégia aqui, ó. Essa estratégia que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então aplica isso daqui, independentemente do nicho que você atua, que você vai ver que vai te gerar bons resultados. Primeiro passo, vamos lá. A lista de transmissão do WhatsApp é a maneira mais simples de você começar a construir listas. Tem gente que fala assim... Eu quero construir listas, mas eu não tenho dinheiro pra, pra, pra comprar uma ferramenta de meu marketing porque é caro, que não sei o que. Velho, tem várias formas de você começar a construir listas, tá? Pelo Telegram e tudo mais. Eu gosto muito de lista de transmissão, vou te explicar o porquê. Primeiramente, todo mundo usa o WhatsApp. Na lista de transmissão, a mensagem chega para a pessoa no privado dela, como se você estivesse falando diretamente com ela. Isso é muito legal, tá? E todo mundo abre o WhatsApp. Então, se você souber mandar mensagens, criar um funilzinho legal para vender no WhatsApp, você consegue ter um excelente resultado. Lá no treinamento, por exemplo, tem um módulo sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Primeiro passo, você vai criar uma lista de transmissão no WhatsApp e você vai divulgar essa lista, tá? Você vai fazer uma chamada de ação, uma call to action, Chamando as pessoas para entrar na sua lista. Você pode falar o seguinte, olha, pessoal, crie uma lista de transmissão no WhatsApp onde eu vou passar alguns insights, algumas dicas para quem quer aprender a fazer X coisa, né? Eu não sei qual é o seu nicho. Para quem quer aprender a tocar violão, para quem quer aprender a investir na bolsa, para quem quer aprender a ser trader e tal e por aí vai, né? Você vai fazer a sua promessa. Você vai começar a trazer as pessoas para dentro da sua lista do WhatsApp. A partir daqui, você vai aquecer esse público. Isso daqui, mano, era para ser um fogo. Era para ser um foguinho para né, falar que você está aquecendo o seu público. Mas não sei se meu foguinho ficou tão bom, não. Mas enfim, você vai trazer a galera para dentro da sua lista e você vai aquecer o seu público. Como que você faz aquecimento de público? Entregando conteúdo. Então manda insights, dicas, áudios, vídeos, coisas que vão agregar, que vão ajudar as pessoas. Você trabalha num nicho, então você sabe provavelmente quais são as dores daquelas pessoas. Então você manda uma dica é o seguinte, ó. Opa, é o seguinte, olha só, hoje eu vim trazer uma dica para você aqui que vai te ajudar aguardar mais dinheiro no mês, mesmo ganhando pouco. Olha, hoje eu vim trazer um insight para você que vai te fazer, sei lá, é, in, é, que vai né, para você investir na bolsa da melhor maneira possível. E por aí vai. Só vai trazer insights e dicas diárias ali para as pessoas, para você ir aquecendo essas pessoas. Outro detalhe importante, você vai trazer prova social. Prova social. Vou te explicar, por exemplo, o que eu fiz ontem que me gerou essas 14 vendas. Eu mandei uma, uma mensagem, eu mandei um, aliás, eu mandei três imagens de alunos, de resultados de alunos meus, ok? Três fotos, três imagens de depoimentos de alunos meus de resultados. E nisso, logo em seguida, eu mandei uma mensagem falando um pouquinho sobre aqueles alunos, né? alunos que começaram do zero, alunos que já tentaram, que já compraram vários tipos de treinamentos por aí e não conseguiram o resultado e depois de aplicar o meu método, começaram a ganhar dinheiro e tudo mais. E logo em seguida, mandei um link com desconto do meu treinamento, com um pequeno desconto do meu treinamento para quem faz parte da minha lista de transmissão. Gerar, é, gerou 14 vendas. Mas não adianta você ficar mandando só isso o dia inteiro, todos os dias. Antes disso, durante uns seis dias, eu estava fazendo o quê? Mandando conteúdo Para pessoa da, da, as pessoas da mídia transmissões Então eu mando áudio, eu mando conteúdo em áudio Em um dia, mando um trechinho de um vídeo em outro Mando uma mensagem em texto no outro dia Faço perguntas, pergunto o que, que eles têm sentido Quais são as dores que eles têm, quais as dificuldades Aquele tipo de coisa, tento agregar valor Para essas pessoas e aí uma, duas vezes na semana Eu vou lá, mando um pitch de venda E faço vendas então basicamente é isso, você vai criar uma lista de transmissão, vai nutrir essas pessoas de conteúdo e durante uma ou duas vezes na semana você manda uma oferta irresistível. Tem duas formas de você mandar ofertas e aí meus alunos têm feito da seguinte maneira, alguns têm mandado o link do meu treinamento com preço normal, por exemplo, né, o preço cheio, e aí oferecido um bônus para ter uma oferta irresistível, né? olha, você comprando o treinamento X comigo hoje eu vou te dar uma mentoria online, vou fazer uma aula ao vivo com você, vou te dar um e-book, vou te dar um mini curso de grátis ainda extra, não sei, oferece um bônus e outros, em algum momento, eu acabo disponibilizando, às vezes, um link com desconto e aí os alunos aproveitam este momento também para fazer isso e tem conseguido levantar muitas vendas. Então, são duas formas. Ó. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai replicar esse processo, você vai continuar trazendo as pessoas para sua lista de transmissão, ok? vai entregar conteúdo, vai gerar prova social para essas pessoas e fazer pitch de vendas. E você vai fazendo o quê? Isso vai aumentando, porque o número de pessoas entrando na sua lista de transmissão vai aumentando também. Então, vai começando a virar uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho uma média de 12 listas de transmissões cheias. E olha que eu não trabalho divulgando as minhas listas de transmissões. Você me segue no Instagram, você vê que eu não falo da minha lista de transmissão lá, eu não falo da minha lista de transmissão no YouTube. Agora que eu estou falando aqui, que eu tenho, mas eu não estou nem falando para você entrar na minha lista de transmissão. Entende? Então eu nem divulgo muito e tenho 12 listas de transmissões cheias. tá? E aí, mano, essas duas estratégias são duas estratégias que meus afiliados e meus alunos têm feito para vender todo santo dia. né? Essas são duas de várias estratégias que meus alunos têm feito para vender, mas são duas estratégias que eu resolvi falar para você aqui hoje porque tem sido o um destaque. A galera tem conseguido muito resultado através dessas duas estratégias e eu queria muito trazer esse conteúdo aqui para vocês. Beleza? Então, basicamente é isso. Acho que deu pra dar uma clareada. Acho que deu pra, pra, pra, sabe, pelo menos pra colocar alguma coisa na cabecinha de vocês aí que pode ajudar você. Talvez uma ideia que pode ajudar você a implementar no seu negócio. Espero que você tenha gostado. Lembra do combinado, hein? Se você gostou do conteúdo do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, né? Em troca desse conteúdo. É a única coisa que eu te peço. E é isso daí, mano. tivesse nem pra seguir lá no Instagram. Se você não segue no Instagram, segue no Instagram. Tá aparecendo aqui pra você agora. E é isso daí. Se você gostou do conteúdo conteúdo do vídeo, tamo junto, vou deixar o link aqui também é, que eu disse para você, né, sobre a questão dos afiliados e também se você quiser saber mais informações sobre o meu produto aqui na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo então, valeu, um abraço para você, beijo, até mais!